Quando a vida passa Leva a lugares diferentes Caminhos que se cruzam Passado e presente Velhos amigos Lembranças imortais Histórias de amor que ficaram para trás Sempre é bom viver, encontrar o coração Construir um sonho com paz e emoção Tudo tem seu preço, o destino está em suas mãos É sempre bom falar de amor e abrir seu coração Luz pra quem quer viver Luz a cada amanhecer Luz pra encontrar o amor Luz seja pra quem for Luz pra viver a emoção Luz que ilumina a escuridão Luz seja onde for Luz para um grande amor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 Um sonho com paz e emoção Tudo tem seu preço O destino está